Muito bem gente, muito bem, estamos de volta aqui com você é. né, nesta manhã, é, segunda-feira hoje Sobreira, hein? eu tô é perdido, 28. É? 28. tô perdido hoje hein, rapaz ah, do céu, eu, não 8. eu nem dormi ainda, mas o que você tá fazendo aí perto desse belíssimo fogão a lenha? Esse aqui é o fogão alheia, né? Nós é. aqui, né? Eu e a Janaína aqui. É, é. uma janela lá. Que é isso. Boba, é. Abóbora, é, olha só. É só boa, é? Oh, olha que Imagina, beleza. aquela abóbora aí, ó. Aquela abóbora bem menina, olha absorveu, olha. Que maravilha, boa, hein? Rapaz. Isso aí é uma delícia, hein? Hum, é meu tanto Deus. pra doce pra, como pra comer com é. arroz também, né? Ó, o gaúcho. Quero ver um dia o tipo gaúcho ficar cá pra ele preparar coisa boa, ui. É. Maravilha, ó. E com esse fogão aqui também, ó Gaúcho, é. isso aqui dá. Isso aqui vai dar dor de cotovelo e muita gente lá em Ribeirão Preto, hein? Porque oh. ó, nunca viu uma coisa magnífica igual essa aqui, ó. Pois é, não, e aqui nós temos aqui, não, um forno. Hum. Aqui que nós assa ó, os um tabuleiros boina comeu bastante bolo esse jeito, viu Deixa eu dar é. uma focalizada aqui, ó. Olha você vem aqui que a gente põe os tabuleiros aqui, dá assa, aqui em pães, bolo tem hum. raça, é, que tá bem boa ainda Só coisa boa, hein? Só coisa boa Mas agora... por que, que tanta comida boa assim, você, você ainda continua bem magro assim? Ah, bom, é... Eu não sei, rapaz É a raça, né? É, merece né? <risos> Mas agora vamos aqui acender o fogão a lenha Isso. É fácil, prático, não dá fumaça O não pode filmar aqui, ó Não, não pretende as paredes Olha só e Tudo... É, tudo começa aqui, nós começando aqui, colocando, né? uns paus alerta, Você tá com a gasolina né? aí? Quê? Não, ah, não, não. Gasolina, né? <risos> Inclusive, não recomendo, porque isso é perigoso, né? E a gente aqui, né? A gente não destrói a natureza. Vocês podem ver aqui que eu trabalho mesmo com obra. Olha só. Isso aqui é tauba, ó. Realmente talva a gente. Nem comprar madeira você compra, não, então. É mão de fechada de mesmo, homem. O pessoal já está desmatando, né? A gente desmatar, mas aí não pode, né, mano? Aí é. tem que ajudar, né? Então eu vou aqui descender neste momento. A gente aqui, bom, não sei se estava tá filmar mais perto aqui. A gente coloca aqui, ó, você, os os papel embaixo aqui para acender, ó. E aqui a gente coloca aqui os palos ah. engravetados. Né? gravetado a gente fala cruzado. Sim. né, para o fogo ele se laçar novamente. E aqui nós vem aqui e põe, ó. Já prepara aqui e a gente não usa nada de álcool, Tem gente que usa álcool para acender mais rápido, né? tem. É igual churrasqueira né? Isso, aqui a gente vai com paciência. Eu vou né? te falar um negócio, eu tô dando graças a Deus que você vai acender isso aí, que as minhas canelas tá tremendo de frio aqui nesse negócio. Eu não sou de sentir frio, mas hoje o bicho tá pegando aqui. É muito Olha bom que num tempo, num tempo desse, né, hum. o fogão a lenha esquenta demais. Né? O fogão nela e a gus quente. Mas e qual que é o mistério que é. esse fogão aí não sai a é fumaceiro aí na. Né? Eu vou mostrar pra você. É, o registro aqui, eu, né? Não uma caixa de fósforo que essa aqui eu acho que molhou. É, é a umidade, né? A umidade os, as caixas de fósforo fica assim. Aqui, ali tá tem até um tacho ali do lado, hein? Que beleza. É para dali, uns... dali pra encher de doce, hein? Nesse a gente ainda faz um doce aqui de abóbora Aquela ali você usa como prato também, né? Na janta não, Isso aqui é só pro boi, eu quando ele vem faz o quesito <risos> Muito bom, muito bem, vamos lá aqui oh. Vamos dar sem ali. aqui, né? É, a Diely tá ali, boi, não? Então, aqui ó <risos> A pequenininha ali, a patroa do, do Diego, ó lá. É Balão? Ah, o balão também, né? É o balão aí, o balão aqui. Vamos lá, a gente vai demorar um pouco, porque o hum. outro beijão aqui tá meio fria, mas lá vai acender O negócio tem que ter paciência. Muita gente não gosta de tomar lenha, por causa desse motivo aqui. De acender o fogo, ó. É. A velhinha hum. tá aqui, Hum. A velhinha. Você não tem medo de fogo não, pequena? Tá dinheiro tá aqui, Ah! Olha só, que gracinha. Olha, você vê que agora nós já estamos aqui acendendo. Aí eu já pôs o fogo aqui no papelão e começa a acender, o que, que eu faço? Eu já começo a jogar os plásticos, consigo com o plástico, ajuda. Hum! Tudo a acender, Vai grudar tudo aí, é, não? Inclusive, né? Inclusive, ajuda até no ambiente, né? Chegando é. no caminhão do lixo, uhum. Né? inclusive né, ajuda até no, no ambiente para não. Como plástico desse na terra, né, passa a, anos. Agora que eu tô reparando, você está com, até com a camiseta da rádio, né, Isso, e você pode acessar ah. aí ó, a rádio Viva Vida e ter ligado com a Rede Saudade do Sertão. Tem sido benção, né, Bônio? É a rádio Maravilha. Viva Vida MG. Isso, também tem Rádio Saudade do Sertão Isso. lá na, no Play Store do seu celular, né? Onde você baixa o, o Telefuxico, que é o WhatsApp, né? Isso, né? mesmo, É. que o cheiro aqui pro pessoal ver, vê se dá pra você chegar aí. Olha pra você também, ó. Olha lá. Olha que maravilha, nossa, tá quentinha aqui já, rapaz. Olha o ó. Rapaz do céu, com um frio desse aqui é bom, bom ó. Tem até um banquinho ali, ó. Já colocou é. até o um banquinho pra ele ficar sentado aqui, ali, ó. É isso gente, ó. O Bona ah. senta aqui, ó. O Bona faz isso, ó. É ó. eu, né? É eu, né? <risos> <risos> <risos> <risos> Ô, Gaúcho, tô te esperando aqui, Gaúcho, ó. Quando o brincar, ó, eu vou deixar encender o fogo aqui ó. Ele vai ficar é. abismado de ver um fogão Olha magnífico aí. desse né O segredo do fogão a lenha para não fumaçar Você tem vontade de fazer seu fogão a lenha na sua casa? Olha aí. O segredo do fogão a lenha é aqui, foi não? Hum. Ele é chamado de registro Mas, isso aqui, aqui, mas isso aqui você comprou ou você fez esse registro? Não, tudo feito, tudo feito alvenaria é? É, levanta aquelas paredes de tijolo, bate a laje e faz possível. Inclusive eu falei ó, oh, sei se dá você Que aqui tem tá um registro aqui ó, essa aqui que comanda ó. Se eu abro ele aqui, olha o só. fogo ele vem totalmente para cá ó, ele chega todo aqui. Ah, eu quero assar uma merenda mais rápida. Hum. Você abre o registro aqui que vai assar o bolo rápido. Eu quero assar uma merenda, ah. assar uma carne devagar. Você vai e fecha o registro. Aqui é como você abaixar e aumentar o fogo. E se você tem todo o registro, a fumaça volta. Chique demais então, conta. a conta. O segredo do fogão é né, está no registro. O qual você vê aqui que não tem tá nada fumaçado. E né? o segredo de sair tudo gostoso? É a cozinheira? Ah, é a cozinheira. É. é. A gente faz alguma coisa também, pô, né é, A gente né? faz aqui alguma coisinha, mas. Não, ah, eu também faço, eu sento e como. Ah, olha aqui, pô olha... olha pra você ver aqui, Boné, que agora aqui, ó. Vou estampar aqui pra você estar tá vendo aqui, ó. Olha pra você, ver, ó, Eu tirei, ó Pode chegar perto aqui, Boi, que não vai é queimar aí. não Olha só Nem é. água não, Boi, né? Então, ó Olha pra você ver ó Eu vou fechar o um registro lá hum. Pra você ver como que o fogo vai voltar, ó hum. Olha lá ó, O fogo aqui já sobe É, porque sobra. ali ele tá lambendo tudo, né? É. Aí tem um bicho que tá lambendo minha perna aqui, que, que é isso? Ó. É o cachorro do Diego É Aqui já abriu o registro Olha que coisa ele... chique, ó é? Ele volta tudo, ó nossa! Ah, eu quero aumentar o fogo. Você tira a teta aqui, ó, e aumenta. Né? Também então, você tá pensando, Diego, você tá queimando sua mão, não? Porque até essa chapa esquentar, hum. é, daqui a cinco minutos não aguento nem pegar um negócio desse. né? É isso aí, ó. ó. Aí é só jogar a panela, jogar o tacho e tá pronto. Né? Maravilhoso, hein? Olha pra você ver. O bolo desse bolo dá pra pegar mais adiante aqui. E tá pronto, tá aceso com o é, né? Simples, fácil e rápido E agora é só trabalhar nele, nele até confeccionar um trem bom para comer É isso mesmo Olha só E daqui a pouquinho é mulher trem Vamos mostrar a Janaína sano. É Uma ali, ó Então, aquela, eu tava reparando aquela tábua ali Aquela tábua ali Isso, aquilo ali é o símbolo, gente Que o casal se dá bem Porque ou, tava... ou, ou, <risos> ou o homem, é, é, ele não tem é. juiz na cabeça <risos> Porque se ele não se der bem e tem uma tábua dessa Ele fica aleijado é. com a mulher mulher é. <risos> Agora essa galinha aqui, tô pelejando, tá botando, não bota de jeito nenhum, viu? Mano? Ah, isso aí eu te falar, viu? Isso aí tá encroado demais na conta. Tá igual a, a aquele, Aquela galinha de Angola do Zé Paulo. tá né, Não dá problema. É, tá doido, olha aí. Olha que maravilha. Fiquei encantado com isso aí. Aí, ó. Já pensou um arroz doce bem feito num no, no, no negócio desse aí? Hein? Não vou fazer hoje. Vamos é. vou fazer hoje pra nós. Doce, doce então? Doce de abóbora? O arroz tá indo aqui redondinho já. Mais ainda. <risos> mais ainda. Eu não vou caber dentro do, do Verzola lá. Como é que chama lá? Esqueci até o nome daquela coisa que me trouxe aqui uma carroça. Tem aqui ó. Um tacho super bacana pro boi não. Hum. E esse pega bastante? Ô Já Zé, tá esse mal. aqui eu vou levar pra você, É um prato certinho pra você comer, ué. Essa aqui tá preparada quando o galo chegar aqui, pastor Dico. Ah, que maravilha! <risos> você sabia que o Zé não, não usa mais o, o prato, né? Ele, ele come naquela e tapa, é... tapa parece, né? É, é, é, garoto é, é esperto aí. Então, Olha só. E sabe uma coisa boa também, ô de fazer um fogo a desse aqui? Ah. A famosa panela de pedra. Panela é. de pedra? É, panela de pedra. É, a gente tem uma aqui, mas quebrei ela, né? Mas vamos estar tão providenciando. uma panela de pedra é o seguinte, você coloca ela aqui, hum. é, você fez o almoço durante o almoço por volta de meio-dia, às quatro da tarde você pode chegar que a comida está quente, porque ela, ela conserva a temperatura da, da comida. Mas esse é só um nome, só é feio de pedra é, mesmo? Ela é feita toda de pedra. E, inclusive, a vantagem do outro a vantagem de um fogão a lenha, que depois, quando o fogão a gás, quando você esse aqui é o fogão a gás, quando você acompanha ele. Você desliga e passa poucos minutos a comida está está, já esfria. Entendi. O fogão na lenha não. Você mantendo o fogo aceso, pode ir deixando apenas do lado da chapa, passa horas que a comida ela mantém aquela temperatura ambiente. Maravilha, é eu não, eu nunca ouvi falar desse negócio de panela de pedra, viu? Oh, mas se sair cai no dedo também, porque você acaba até a fome, né? <risos> Pelo amor de Deus. E em breve também não vão lá pra roça, vocês vão ver também outro estilo de fogão a né? tem vários Maravilha. Tipos de Pô, aqui esse fone aqui é em cima, mas tem outros fogões ali com estilo. É. Apesar de um belíssimo fogão desse aqui, você é, também tem uma relíquia ali, né? Que eu, eu, lembro, eu lembro muito desse fogão. Isso, esse, esse é o... Acho que é fogão Daco, não é isso? O muito bom, hein? Isso tem uns, alguns anos atrás, né? É, isso aí acho que é dos anos 80, a minha, minha mãe tinha um dos anos 50. É isso aqui é bem antigo, eu não, eu não troco esse fogão para esse novo de jeito nenhum É, né? é Esse fogão aqui, ele é, ele é super bacana Inclusive eu tinha um novo aí, eu dispus dele para adquirir esse antigo Aliás, mas, tudo que é antigo é bom né Mas vocês estão de parabéns, que é porque que é bom, essa, né? essa, essa cozinha aqui magnífica Muito Sim. bem projetada e muito bem cuidada, olha só é, então, é Bem é zeladinho mesmo. <risos> Parabéns mesmo Deus abençoe, mas nós ficamos por aqui, vamos lá Porque a tá de volta tá.